Seja bem-vindo ao meu canal Hoje, o que a gente vai estar tá fazendo? Hoje é um dia bem de boazinha A gente vai dar aquele balãozinho Tá chovendo A moda do pai tá, tá baixa demais pra mim Não deu tempo de trocar roupa a Rapaziada tá loucando aí, ó Mini idiota, hoje tá com um parceiro novo aí Que é o Mike O Mike tá acelerando com a gente aí Com essa sua tornadona E é isso aí Vamos brincar aqui, hoje é dia de brincar Estrada de terra, hoje é... Treilha na estrada! Nossa. <risos> <risos> no... <risos> no... <risos> no... <risos> Rapaz, não tava gravando, começou a gravar agora. Você viu que valetão que você entrou? Eu só vi você sair assim, ó! Se tivesse sem. Não, sorte que você colocou a proteção e o, e o colete. No barro de, Onda. É de Rapaz, ó <risos> Nem pensar usar freio para aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Nossa, Jota! Seu... Tomei um banho já de início. Ah! Cara, rapaz, que lavada que você deu, né, cara? Putz, cara, cara. cara, eu não tava esperando, cara. Eu não tava esperando, cara. Eu subi no meio de você atendendo a cavaleira, tava caindo aqui. De repente, o nosso foi... veio... Só viu você passando, eu falei... Mas como assim? Olha, cara. olha aí, pra trás, jogava, a gente jogava aqui. vai da mão. Não, é verdade, tá certo. Vamos lá, vamos ver como é que consegue subir lá. Já atolou <risos> Agora que eu vi que tem a linha aqui Eu não tinha visto que tinha a linha aqui passando a ver aqui E morreu. É chama um barrão louco aqui hoje, ó. Olha a situação da bola, rapaz. Olha a situação, você falou da tua corrente sentido inverso aqui, vamos descer a rampa do riozinho, deixa tá eu pintar daí, será? hoje não tá aqui hoje, a árvore ah, de novo, isso vai me atrapalhar, Não, eu travei aí de novo. Eu travei aí também. Cuidado que aqui tá bem liso essa ponta aqui pra esterçar. Aí. Afunda Escapou, mano Você esca escapou, mano Quer é quebrar a testinha lá em cima primeiro? Peraí, peraí. My energy is next level, so can you better be careful. I got an angel and devil. He after straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this. Woo! Ah, she's sweet. Army. Me ah, vi, não avisa o você vai fazer isso h, focin, h, focin, h, Consegue? Rapaz, tem que tirar o chapéu pra você, você é por é bom que você já deixou feito o caminho, aí eu te digo que nós vimos é sobe. <risos>